E aí, gente profunda, muita gente acha que o estômago é um órgão para processar comida, mas ele não é só isso. O estômago ajuda a processar emoções. Se você sente queimação, azia, né? às vezes até na garganta, é, se você tem essas sensações de que o seu estômago está né, ativo o tempo inteiro, provavelmente isso é emocional. E as pessoas não consideram isso. Muita gente ignora esse fator tão importante que é a relação das emoções com o corpo físico. E aí, a pessoa toma um remedinho aqui, um remedinho ali, ela acha que precisa né, ir num, num gastro, ela acha que precisa fazer um exame, ela, e às vezes é só equilibrar o lado emocional que o estômago se acalma. Então, o estômago ele é um órgão que ele tenta nos avisar o tempo inteiro o que está acontecendo nas nossas emoções, porque ali, no lugar que ele fica, né, no sistema digestivo, é um centro de processamento emocional. Tanto que os hindus eles chamam aquela região de corpo mental, como se fosse a nossa cabeça de baixo, a nossa cabeça do mundo inferior, a nossa cabeça do mundo material, que nos ajuda a processar as emoções. Então, o estômago é muito mais do que um órgão que apenas processa comida, ele processa as emoções também. Inclusive o intestino, ele faz a síntese da serotonina. Imagina, ele faz síntese de serotonina, que é uma coisa que se passa, né, na mente, no cérebro, que está totalmente conectada à depressão e ao estado emocional, ao estado mental, né, que nós temos. Então, presta atenção porque eu vou ensinar aqui uma técnica com a fitoenergética para você lidar com isso, equilibrar suas emoções de vez e conquistar a saúde de que você sempre sonhou. Muito bem, então, o que, que acontece? Mas, Patrícia, como que um estado emocional pode afetar o meu estômago, o sistema digestivo? Bem, as emoções é, negativas elas servem para avisar o nosso corpo que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa que não tá legal, que tá fora do eixo de equilíbrio. Então, quando você sente uma emoção negativa, você sabe que ela é ruim. Mesmo a euforia, você sabe que é uma coisa desequilibrada. Mesmo a paixão obsessiva, né, que você tá apaixonado por alguém ao ponto de, né, matar alguém para ficar com aquela pessoa, você sabe que isso é uma coisa ruim, que é uma coisa desequilibrada. Às vezes a gente vicia na emoção e acha que é bom. Vem as pessoas que sentem prazer em reclamar, sentem prazer em fazer fofoca, elas sentem aquele prazer porque é um, um comportamento viciante, um sentimento viciante, só que ao mesmo tempo elas sabem que aquilo é ruim e que desequilibra a química do organismo. Então o excesso de raiva e de emoções negativas que você precisa digerir todo dia, ao ter que lidar com pessoas que você não gosta, com o ambiente de trabalho que você não gosta, ao ter que lidar com uma vida que você não gosta, ao ter que lidar com situações que você não gosta, acabam sendo digeridas e processadas no estômago e afetam seu poder pessoal, afetam sua autoestima, geram sentimentos de raiva, medo, Melancolia, tristeza, dores emocionais, e aí você vira um desequilibrado que tudo que você come ou faz mal, ou estufa o estômago, ou gera azia, ou gera gastrite, ou algum outro tipo de problema, né, na flora ali do estômago, na região do, do trato digestivo, diríamos assim, né? Então uh, eu vou falar aqui de algumas plantas da fitoenergética para você fazer uma infusão a frio e colocar no suco que você prepara. Então, se você for fazer um suco de frutas, né, um suco de morango, ou um suco de maracujá, ou um suco de qualquer outra fruta, desde que seja com a fruta mesmo, você pode adicionar esse preparo de plantas, porque vai ficar sem gosto, não vai ficar com sabor. E aí você mistura no suco e prepara um suco fitoenergético. Então, você vai preparar um recipiente com água fria, e vai colocar algumas plantas ali naquele pote de água fria. Muito bem, vou fazer aqui na minha taça para mostrar para vocês o quanto é simples, tá? Então é assim, você vai pegar uma taça ou uma jarra com água fria, dependendo da quantidade de suco, né, que você for fazer. OK? Então aqui eu coloquei bastante água para você ver e você vai misturar quatro plantas: a douradinha, o marmelo o com freio e a graviola. Daqui a pouquinho eu já vou dizer o que, que cada planta dessa faz na fitoenergética, né? Qual é a propriedade fitoenergética de cada uma dessas plantas. Então, vou pegar uma pitadinha de douradinha. Aqui, olha o tamanho da folhinha. Não sei nem se dá para pegar aí no vídeo. Às vezes eu coloco mais planta só para vocês enxergarem, tá? Mas é uma coisa muito pequena, porque a fitoenergética não precisa de um excesso de planta. Ela precisa só de uma pitadinha... Lembra que eu sempre falo nos vídeos, para copiar o DNA da planta para todas as moléculas da água? Então, é só uma pitadinha, é só o suficiente para ter uma amostrinha do DNA da planta. Olha o marmelo. Com isso aqui de marmelo, eu conseguiria preparar muito mais uh, chá, muito mais infusão. Mas eu vou usar um pedacinho um, pedacinho um pouco maior para mostrar para vocês. Então, marmelo é a segunda planta. Depois eu vou pegar o confrei. Também vou pegar um pedacinho maior aqui. Coloca ali na água. E a graviola, peguei um pedacinho maior também. E aí, deixa aqui em infusão a frio, tá? A água não precisa ser quente, porque na fita energética a gente não precisa extrair o princípio químico da planta. É o princípio vibracional energético. Então, agora você vai energizar. flexiona as mãos e coloca uma bênção nessa aguinha de planta, que a gente chama. Você pode fazer reiki, você pode rezar uma ave-maria, um Pai Nosso, você pode cantar um hino de louvor da sua igreja, você pode cantar um mantra, você pode aplicar um passe, você pode cantar uma música xamânica, você pode cantar um mantra budista. Enfim, você vai se conectar com a sua fé e vai usar essa energia para ativar a sua infusão a frio. Tá? Porque que infusão a frio? Porque eu estou usando água fria. Se você disser assim, ah, eu sou ateu, Patrícia, eu não acredito em nada. Agradece, agradece a vida da planta que está aqui, faz um momento de gratidão pela vida da planta, que está se doando para você. E aí você vai coar. Vai coar essa água, vai virar num, num coador e vai misturar no seu suco e evita usar açúcar, porque o açúcar, ele interfere na energia da planta, ok? Então, essas quatro plantas juntas, elas vão te ajudar a equilibrar o seu estômago, a região do terceiro chakra e acabar com a queimação, a azia, a gastrite, ou qualquer coisa ruim que você esteja sentindo no seu estômago, né, que tem a ver com as emoções desequilibradas. Muito bem, agora vamos ver o que cada planta faz. A graviola auxilia na digestão, elimina o refluxo no estômago, traz a capacidade de digerir as emoções e sentimentos e auxilia no processo de emagrecimento, isso aí vem de bônus. Aí o confrei, estimula a criatividade, torna o ser sensível emocionalmente, melhora a expressão corporal, acalma os sentimentos negativos internos, ajuda a ter paciência, respeitar a opinião do próximo, dos idosos e a hierarquia em que vive e ajuda a ter controle sobre seus sentimentos. A douradinha, filtra os sentimentos, elimina a culpa interna, ajuda a ter a consciência do erro e aprender com ele sem se martirizar ou sofrer e ajuda a aumentar a agilidade de resposta para tudo que não está bem. A função do marmelo agora, alivia dores locais, desincha, cria um efeito sedativo, calmante e protetor local. Aumenta a vitalidade e regulatividade celular local. Auxilia contra qualquer processo de multiplicação indesejada e estimula a paciência, a perseverança e o equilíbrio emocional. Então, a união dessas quatro plantas é que vai produzir esse resultado, tá? Precisa usar as quatro plantas juntas, um pouquinho de cada uma, e não pode substituir nenhuma delas, ok? Eu falo sobre isso porque às vezes as pessoas vão numa farmácia, perguntam para um fitoterapeuta, que é muito diferente da fitoenergética, e a pessoa diz lá, ah, o marmelo pode trocar por tal planta. Isso não se aplica na fitoenergética. Então, se você vai fazer esse tratamento, tem que ser a douradinha, o marmelo, com freio e a graviola. Precisa ser essas quatro aqui. Não pode trocar nenhuma e não pode usar... Uh, ah, vou usar só três porque eu não tenho uma delas. Não, não pode, tá? Tem que usar as quatro para produzir o resultado que você precisa. Tenho dois livros aqui que eu quero te recomendar. O Código da Alma foi escrito por mim e ele foi best-seller na Europa, aqui no Brasil, e é um livro clássico muito recomendado porque ele fala sobre a verdadeira causa das doenças, as causas secretas das doenças que são causadas pelas emoções. Então, tem mais de 100 tipos de doenças aqui com as emoções associadas, os comportamentos associados a cada doença. E nós temos também o Fitoenergética, que é a publicação que deu origem à Fitoenergética, onde estão 118 plantas catalogadas e tudo que elas podem fazer por você. Eu falei de quatro aqui apenas, mas são 118 as plantas que foram estudadas. Então esse livro é um manual completo da Fitoenergética, tá? que você pode adquirir no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Beijo e até a próxima!